E estão acabando com a vida do Ramon Infelizmente é isso que uma parte da internet vem fazendo E eu realmente tenho medo da onde isso vai chegar Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, um contador de casos da internet E sejam todos muito bem vindos ao triste caso de um hate que está passando dos limites De uma forma totalmente resumida, Ramon Vitor é um TikToker que ficou famoso por conta do seu jeito simples e da sua felicidade e alegria nos vídeos. Mais de 11 milhões de seguidores no TikTok ele conseguiu alcançar, e com isso, infelizmente, ele atraiu também muitos haters. E é exatamente sobre os haters o problema. Como o Ramon sempre foi muito espontâneo, alegre e divertido, começaram a atacar principalmente a aparência e também a voz do Ramon. Porque assim iria afetar diretamente no ânimo dele, porque era o ânimo dele, a alegria dele que perturba muita gente. E infelizmente conseguiram fazer isso com ele. No dia 23 de agosto de 2022, foi um dos primeiros pontos onde o Ramon se soltou e contou um pouco dos problemas que estava passando. Lembra dos doguinhos que tem onde eu trabalho? Pois é, hoje me falaram que os três tinham desaparecido. E mesmo eu não sendo dono, eu gosto demais deles. Eu vejo com uma certa frequência e a gente acaba se apegando. Sim. Já comecei a postar pra ver se alguém aqui da minha cidade tinha visto ou achado. Coloquei as fotinhas dele, Fotos de referência de onde eles estavam antes dele sumir, e começaram a falar que tinham achado. Aí eu todo desesperado querendo saber onde é que estavam os cachorros, perguntavam onde era e a pessoa me falava. E isso só ia falar onde ele está se eu fizesse não sei o que, não sei o que. Moça falando que tava com ela dizendo pra eu ir lá buscar. E eu desesperado ligando pra pessoa e depois ela falava que era mentira. E pior que não foi, uma, Foram vários. Nessas que eu ia descobrindo que era mentira, eu comecei a passar mal. Não deu. Eu só comecei a chorar, pedir pro pessoal parar de fazer. Isso. Só que em seguida começaram a me marcar num vídeo no TikTok. Aí eu fui ver. Era uma menina falando que eu fazia isso para as pessoas sentirem dó de mim. E que eu tava me vitimizando até por causa que o cachorro tinha sumido. Aí pra piorar, ontem eu vi um vídeo que reagiram ao meu. Era o cara falando que não gostava do meu trejeito porque eu me mexia e me contorcia muito na frente da câmera. No caso, é esses negócios assim que eu gosto de fazer, sabe? E apesar de todos os comentários estarem falando que aquilo era mentira, <risos> nada a ver aquilo, que eu só tava sendo eu, eu fiquei muito triste. Eu não imaginava real que alguém cogitava isso, sabe? Tem noção que atacaram ele pela forma na qual ele se mexia, dentre os outros problemas, é claro. Mas conseguiram problematizar o jeito que ele se expressa Que ele se movimenta Tipo só que fica pior De 2022 pra cá O Ramon, ele tentou seguir a sua vida normalmente Mais fama ele adquiriu Porque consequentemente Quando uma pessoa é boa Ele tem o reconhecimento que merece E ele vai conseguir mais fama Porque os vídeos são bons, são engraçados Enfim, ele chegou num ponto tão massa Que ele ganhou um prêmio do próprio TikTok TikTok Awards, melhores criadores Eu não sei muito bem ao certo Não manjo muito bem de TikTok Mas que ele ganhou, ele ganhou Porque ele merece Porque ele é bom Só que com isso também veio decepções, e ele percebeu que o mundo de influenciadores não é dos mais verdadeiros do mundo não. Mas também tem uma parte que não dá pra acreditar Teve gente que eu falei que era fã, a pessoa simplesmente cagou E virou as costas, via amigo meu me tratando Que nem um lixo só porque tava do lado de outras pessoas Até gente que eu jurava que era humilde Mas só aceitou gravar comigo depois de eu ter aberto meu perfil E mostrado quantos vídeos alcança E nesse nível mesmo, e é doido porque eu tinha uma noção Mais ou menos porque eu gravo vídeo há bastante tempo Mas tipo, tudo isso e mais um pouco no mesmo dia É diferente e eu falo pra você que eu fiquei um pouco triste São as coisas que não faz sentido E só confirmou que a melhor coisa que eu fiz na vida Foi ter me afastado de tudo isso Depois desse prêmio, ele se preparou e conseguiu fazer uma viagem dos sonhos ele foi para o Canadá e de novo as coisas começaram a ficar bem ruins muitos ataques problemas familiares e pessoais ele também enfrentou nessa viagem em si dos sonhos e mano o próprio ele tava se afastando da internet e no Instagram ele deixou por os fãs de verdade alguns vídeos que dava para ver que não tava tudo bem mas de verdade quem tiver mandando energia negativa já chegou aqui e já deu, já. Não tinha motivo para dar, e deu tudo errado. Tudo, tudo, tudo. Por pouco a gente não ficou na rua. Por pouco a gente não ficou na rua. Sinceramente, de coração aberto, é muito estranho porque eu sinto que esse sentimento, eu sinto que não é meu. Não sou eu, isso. Do fundo do meu coração, sinto aqui, ó. Eu não sou uma pessoa triste, sabe? Tipo. Eu não sou assim. A viagem chegou ao fim, e depois da viagem em si, o Ramon simplesmente sumiu da internet. E no dia 24 de fevereiro desse ano, de 2023, um amigo barra irmão do Ramon, que se chama Lusca, ele publicou um vídeo muito sério, muito pesado, explicando tudo o que tinha acontecido. E esse vídeo é a prova real que a internet e os problemas dele, infelizmente, tá acabando com a vida do Ramon. Eu sou basicamente o irmão mais velho do Ramon. Então, tipo, foi um momento que eu falei... Meu amigo está precisando da minha ajuda. Então, eu dediquei tempo a tentar ajudar ele. Seguinte, Ramon está com uma depressão fortíssima. Não é o que eu estou falando, não é um achismo, não. Ele foi diagnosticado. Vou falar agora o quanto alguns de vocês tem culpa disso, tá? O sonho do Ramon sempre foi crescer na internet, trabalhar com isso pra conquistar as coisas dele. Depois que isso começou a acontecer, começaram a vir muitos comentários negativos e falando, tu perdeu a essência, ai, não é a mesma pessoa. O Ramon não tá mal de agora não, ele começou a ficar mal lá em novembro, só que ele veio carregando, carregando, final do ano passado para o começo do ano... Ele sentiu o peso de tudo Eu mesmo já presenciei muita coisa que eu acho muito zoado Que fazem em relação ao moleque Nos tempos pra cá começaram a atacar muito a aparência dele Vários comentários bizarros e gordofóbicos Até na rua já pararam ele e falaram sobre isso Sobre tipo, nossa, tu tá engordando É gente tentando se aproveitar a qualquer custo Já apareceu gente lá na porta dele pedindo dinheiro Aí resolveram criar uma trend aqui que basicamente era pessoas feias do TikTok que eu pegaria. E começaram a tacar Ramon nesses vídeos. Uf. A internet ela é cruel, velho Parece que uma parcela dela só se sente bem e feliz Quando conseguem humilhar e rebaixar as outras pessoas Tem noção que fizeram a porra de uma trending Só pra falar que ele era feio, mano E aí conseguiram deixar o Ramon com uma depressão profunda Tão felizes disso? Porque porra, vai tomar no... Eu procurei mais algumas informações sobre o Ramon Só que realmente tá difícil E hoje, no dia 28 de fevereiro O próprio Ramon postou stories no Instagram dizendo Muito obrigado a todas as mensagens eu estou me tratando para sair dessa, mas tem sido dias difíceis. Se eu conseguir postar isso, é porque eu tô melhorando. Tenho muito medo de publicar qualquer coisa. Tô em acompanhamento com terapeuta e psiquiatra diariamente. A coisa que eu mais queria era estar bem e postando todos os dias como eu sempre fiz. Mas não tô conseguindo nem fazer coisas básicas. E também não quero ouvir falar de coisas trechas. Vou começar com a medicação espero que isso faça eu ter ânimo. E volte para cá, porque eu amava muito estar aqui. Desculpa caso não tenha entendido alguma coisa, minha cabeça está um pouco conturbada, amo vocês. E embaixo tem uma foto dele meio chorando, meio triste, eu não sei ao certo. Felizmente, o Ramon, pelo visto, ele decidiu se cuidar. E é exatamente isso que ele tem que fazer. Pois quando ele se sentir bem, conseguir ter a mente um pouco mais forte para não deixar os haters entrarem na cabeça dele, os fãs vai estar tá aguardando ansiosamente pela volta dele. Que ele é bom, porque ele realmente tem pessoas que gostam dele. Em relação aos haters, é muito difícil eu vir aqui falar que vão parar, porque eu sei muito bem que não não vão, e o Ramon ele precisa rapidamente se blindar psicologicamente, eu espero do fundo do meu coração que o Ramon consiga sair dessa, que ele consiga vencer todos esses problemas, que ele realmente dê um tempo de internet, que ele cuida da própria mente porque mano, a internet é cruel, a internet acaba com a gente, eu realmente entendo bem disso, porque hate, xingamento, ataque é a coisa que eu mais recebo na internet, e eu sei bem como a minha cabeça é fodida. E é basicamente esse o caso de hoje, um caso triste que algumas pessoas acham engraçado. Só que infelizmente, para quem é criador de conteúdo, cada vez esse tipo de coisa vem ficando normal, sendo que não era pra ser assim. O Ramon, ele precisa de ajuda e precisa ser ajudado, mas quem deveria mudar são esses haters desgraçados.